Você sabe como aumentar a credibilidade dos seus argumentos numa negociação? Um Minuto do Sucesso, Tomás Miranda Quando nós estamos negociando, é comum que o outro lado duvide, fique assim meio que, será que é verdade tudo isso que ele está falando ou não? Será que ele está aumentando? Será que ele está distorcendo os fatos? Eu, pelo menos, não acredito em tudo que me falam numa negociação. Eu acho que o outro lado está sempre puxando a sardinha para os negócios dele, claro. Ou distorcendo um pouquinho. Então, o que, que eu faço? Quando eu vou para a negociação, eu me preparo para demonstrar os meus argumentos. Eu levo gráficos, eu levo comparativo com a concorrência, eu levo testemunho de clientes, eu levo sites, eu levo PDFs feitos com matérias que saíram em jornais, em revistas, enfim... Tudo que possa argumentar, que possa aumentar a credibilidade daquilo que eu estou falando, que possa comprovar aquilo que eu estou falando. Parta do princípio que o outro lado sempre vai dizer que você está exagerando. Por isso, leve até comprovantes a mais do que o necessário. Se for possível, se for preciso, leve alguém da sua equipe que seja um expert naquele assunto. Deve um jurídico, um financeiro, um técnico. Isso sempre aumenta a credibilidade. E se o outro lado for leigo, ele nunca vai questionar a palavra de um financeiro, de um jurídico ou de um técnico. Aumente a sua credibilidade e você vai vender de forma mais fácil, mais rápida e melhor. Gostou dessa dica? Clique aqui no like, acompanhe o nosso canal. Deixe a sua opinião no iTunes, tudo isso é muito importante para nós. Grande abraço, bons negócios e até o nosso próximo programa.